Pessoas caem de avião em tentativa desesperada de deixar Afeganistão. Sol, Sol, Olá, o se instalou no Afeganistão após o país ser dominado novamente pelo Talibã. Vídeos surgiram nas redes sociais na manhã desta segunda-feira 16, mostrando pessoas caindo um avião em uma tentativa desesperada de deixar o Afeganistão após o país ser tomado pelo Talibã. Outros vídeos Mostram centenas de afegãos com malas aglomeradas na pista de decolagem do aeroporto de Cabul. Alguns tentavam embarcar em voos para fora do país. Outros se penduravam nas asas de trem de pouso e na fuselagem na lateral dos aviões. Entenda a situação no Afeganistão. O desespero se instaurou no país após o grupo extremista islâmico Talibã retomar o poder com a saída das tropas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tomaram conta do território durante os últimos 20 anos após os ataques do 11 de setembro. Um acordo entre os americanos e o Talibã, assinado em fevereiro de 2020, sob o governo de Donald Trump previa a retirada completa das tropas americanas e da OTAN do território afegão. Em julho deste ano, os soldados americanos deixaram a base aérea de Bagram e entregaram o espaço para a administração do governo afegão. No último domingo, dia 15, o grupo extremista entrou em Cabu e clamou vitória no Palácio do Governo, horas depois que o presidente... A Sharaf Garnay fugiu para o exterior. Segundo ele, a fuga foi para um banho de sangue, já que incontáveis patriotas teriam sido martirizados e Cabul destruída, se ele tivesse ficado.